Hello, hello! Que melhor forma de começarmos este ano do que com o Guia para os Mercados da JP Morgan. Um guia absolutamente fantástico que nos dá assim um conhecimento tremendo sobre várias questões ligadas a investimentos, ações, bolsa de valores, mercados à volta do globo, inflação, também um tema quente de momento, por isso vamos aqui saltar já imediatamente para o Guia dos Mercados do último trimestre da JP Morgan. Todos os dias os mercados chovem e deixam.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 Porque as nossas ações devem resultar em verdadeiros investimentos lucrativos. Vamos então ver este fantástico guia para os mercados da JP Morgan com data do último trimestre, dezembro de, de 2021, até porque já já não apresentava este guia fantástico há, há três trimestres atrás, por isso há nove meses sensivelmente e acho que é uma excelente oportunidade para voltarmos aqui a este, a este mega, mega guia para percebermos algumas nuances nos mercados acionistas, para percebermos também performance dos investidores a curto e a longo prazo, algumas questões relacionadas com a inflação, algumas questões relacionadas com uh, uma panóplia de temas com as ações. Por isso vamos a ver, são 71 páginas, muita, muita informação valiosa, vou concentrar aqui ao máximo na informação que é mais importante para nós. Vamos a isso. Em primeiro lugar uma análise dos últimos 25 anos do SP500, o SP500 está em valores máximos históricos, uma subida absolutamente impressionante, mais do que dobrou o, o seu valor desde o pico de, de pessimismo aqui em março de 2020, é impressionante o que fez, em menos de uh, dois anos conseguiu dobrar, por isso um ano e pouco conseguiu mais do que dobrar o, o seu valor e isto o Price to Earnings do próprio índice para umas 21.2 vezes, um valor historicamente elevado, é verdade, face à média uh, a que ele estava a cotar, mas ainda assim longe dos anos 2000 quando a bolha dot com rebentou e que aí sim o índice estava mesmo caro face aquilo que as empresas produziam. E vemos aqui a média dos últimos 25 anos onde é que anda, a média do, do price to earnings anda à volta dos 16.83 vezes, por isso não chega a 17 vezes, nós não chegamos em média a pagar 17 vezes os lucros das empresas que constituem o SP500, a verdade é que hoje em dia estamos um bocadinho mais elevados do que, do que essa média nas 21,8 21. vezes. Ainda assim, a situação é bem diferente hoje do que era aqui na, na década, no fim da década 90, que rebentou completamente com o índice nos anos seguintes. E porquê é que isto é importante? Porquê é que é importante nós sabermos onde é que estamos e qual é o preço face aos lucros do próprio índice que estamos a pagar, porque isso tem tudo a ver com o retorno que nós podemos esperar no espaço de um ano e no espaço de cinco anos. E a realidade é que quanto mais elevado é o Price to Earnings, por isso quanto mais para a direita estamos nestes pontos aqui no gráfico, menor, menor vai ser o nosso retorno esperado no próximo ano, no ano seguinte, enquanto que o contrário também é verdade, quanto menor for o preço a pagar face aos lucros das empresas que constituem o SP500, também maior será o retorno esperado por isso como vês no espaço de um ano também há uma enorme dispersão, tudo pode acontecer pode estar, uh, o índice pode ganhar 50% num ano uh, por estar a cotar a 14 vezes como pode perder 40% num ano por estar a cotar a 14 vezes. Mas quando vemos a realidade para os 5 anos, o que é que nós verificamos é que atualmente com o índice a cotar a 21.2 vezes, os retornos esperados vão ser muito próximos de 0%, enquanto que se estivéssemos a pagar apenas 11, 12 vezes, os retornos já andariam aqui na casa dos 18, 19% nos próximos 5 anos anualizado, o que seria absolutamente impressionante esta é a realidade, hoje em dia podemos esperar menores retornos daqui para a frente. Agora, esta é a realidade, porque muitas pessoas pensam que o índice está muito caro e vai ter que cair, vai ter que cair, eu sou ouço todos os dias que vem aí a o maior, a maior estouro da, do índice da história e, e é, é disso que os mídias mas quando nós vemos a realidade do que é que nós detectamos, em primeiro lugar as estimativas dos analistas para os lucros das empresas que constituem o SP500. Tem máximos históricos, é absolutamente impressionante aquilo que realmente as empresas que constituem o um índice, estão a conseguir produzir hoje em dia, e lembrar que os cinco maiores constituintes, que, que constituem mais de 20% do índice, Facebook, Amazon, Google, Apple, Microsoft, eles conseguem realmente lucros absolutamente extraordinários, coisas que não aconteciam na década, no fim da década 90 nem naquilo que levou depois à grande recessão ali em 2007, 2008. E para todos os efeitos o crescimento dos lucros ao longo de 2021 foi de 34.5% e ainda assim, OK? Ainda assim, o SP500 retornou 26.9%, ou seja, vemos que há aqui um gap, uma diferença considerável e que por isso o próprio índice SP500 apesar de ter subido 26.9% não acompanhou totalmente o crescimento dos lucros das empresas que constituem esse índice por isso como tu vês as coisas não estão tão caras como alguns mídia assim o dizem. Até porque o que vemos é que realmente ao longo de 2021 o crescimento foi absolutamente impressionante repara que a média das receitas, a média do crescimento das receitas entre 2021 e 2020 andava aqui nos 3% e só em 2021 foi quase 17%. Ok, as próprias margens esmagaram completamente e, e por isso o lucro, o, o lucro por ação de, do SP500 foi muito, muito grande aqui em 2021. Claro que não sabemos se isso se retirará ao longo de 2022, 2023, é provável que não, é provável que as coisas acalmem. De qualquer das formas, vemos que justifica-se este grande grande avanço de, de mais de 100% que o índice teve. Até porque as margens das empresas têm expandido, é isso que nós vemos aqui, estamos num máximo absolutamente histórico dos últimos 25 anos, as margens estão em 13.2% atualmente, quando repara na grande recessão elas colaram praticamente a zero e mesmo em termos históricos andaram à volta aqui dos 8%, 9% por aí por isso 13% realmente o último ano revelou uma realidade e na verdade os últimos 4, 5 anos têm revelado uma outra realidade que não se conhecia para o sp 500 E aqui é que começam as justificações também de se realmente as coisas estão caras ou estão baratas, repara que o, aqui os setores que mais estão relacionados com o crescimento real da economia, com o produto interno bruto, o GDP, em inglês, são os setores industriais, serviços de comunicação e, e saúde, mas sobretudo aqui os setores industriais, ok? E, e ainda assim nós vemos que aqui os, o, as ações consideradas de valor face às ações consideradas de crescimento, o que é que nós vemos? Que atualmente, aqui neste ponto, atualmente estamos a viver um período em que o valor oferece muito mais valor, passa a expressão, do que o crescimento. Ou seja, o valor, as ações tipicamente consideradas de valor, estão mais baratas face às de crescimento, quando aqui entre 2007 e 2015 2016 o contrário também era visível. Por isso estamos a viver já aqui desde 2016 2017 um período em que as ações de valor estão a oferecer oportunidades para quem procuras. E a realidade é esta, é que o top 10 ações, por isso as Amazons, uh, Google, Facebook, Apple, Microsoft, etc. deste mundo estão aqui uh, a constituir uh, uma grande grande parte significativa do, do índice e, e o peso delas, no, o peso das 10 principais ações no SP500 nunca foi tão grande, estamos em valores mesmo historicamente elevados face aos últimos 25 anos uh, e, e por isso o contributo, o próprio contributo dos lucros destas empresas é absolutamente uh, impressionante face a, a todas as outras empresas que constituem o índice, lembrar que são normalmente próximo de 500, por isso as 10 primeiras a fazerem o trabalho praticamente todas sozinhas. Ainda assim o que é que vemos? Há uma grande dispersão das valorizações, aqui a verde nós vemos que esta é a média do, do price to earnings, do preço face aos lucros, nos últimos 25 anos, uma vez mais, cerca de 16 vezes, uh, correntemente aqui 20 20.3 vezes... Ainda assim o que é que nós vemos é aqui a cinzenta dispersão de valor, ou seja, vemos que há empresas muito, mas mesmo muito mais caras face à média, ok? Eventos que também já só aconteceram alguns aqui nos anos 2000, esta diferença muito, muito grande face às valorizações do, do, do próprio índice, mas também vemos que há muitas, muitas empresas aqui em baixo, no, no top down, né? aqui embaixo, né? que mostram mostram que eh, estão baratas face ao próprio índice e por isso oferecem aqui grandes, grandes oportunidades. Por isso nem todo o índice está caro, há muitas empresas no índice que continuam muito, muito baratas, algumas com um price to earnings próximo de 11, 12 vezes. E esta tabela é absolutamente impressionante, para recomendo, recomendo que, que e passa aqui algum tempo a ver se for preciso carregar em, em pausa e, e avalia bem o que diz aqui nestas tabelas porque compara o, os valores correntes do Price to Earnings com os valores médios do Price to Earnings para diferentes tipos de empresas, ou seja para empresas aqui uh, no, digamos no eixo dos Y, para empresas pequenas, médias e grandes e aqui no eixo dos uh, X digamos assim para aquilo que é o valor, o crescimento e algo intermédio aqui no meio. E o que é que nós vemos? A realidade, e salienta aqui principalmente este lado aqui, o que nós vemos é que as ações pequenas e de valor, okay? ações pequenas e de valor são neste momento a que estão a oferecer mais oportunidades porque são aquelas que cujo preço face aos lucros é menor face à sua média, ou seja, está abaixo de 100%. Tudo o resto, como vês, está ligeiramente sobreavaliado, até algumas que estão extremamente sobreavaliadas, como as ações grandes de crescimento e as ações uh, de média capitalização bolsista de crescimento aqui em 165% da sua avaliação. O que é que nós vemos nesta tabela também? Vemos em primeiro lugar aqui qual foi a valorização em Percentagem de alguns dos principais setores que constituem o índice, e nós vemos aqui principalmente aqueles setores que foram muito afetados pela, pela pandemia, principalmente ali em 2020. Em 2021 tiveram uma recuperação tremenda, e por isso, desde, desde o do mínimo estabelecido em março de 2020, o setor da energia a valorizar 155%, dos materiais, 144%, e aqui financeiro. 130%, industriais 123%. Claro que depois também tivemos aqui, por exemplo, o índice tecnológico que, claro, foi muito, muito beneficiado com tudo o que aconteceu ao longo de 2020 e 2021 e por isso a é retornar aqui 150% desde março de 2020. Mas vemos também aqui que face a média dos últimos face à média, do, dos, últimos, uh, face à média do, dos últimos 20 anos do price to earnings nós vemos que no geral há aqui alguns, alguns setores que ainda estão abaixo da sua média dos últimos 20 anos, ou seja, quando olhamos para estas duas linhas vemos por exemplo que o setor da energia continua a cotar abaixo da sua média, enquanto que todos os outros, todos os outros setores, exceptuando aqui as utilities também, todos os outros setores estão a cotar acima da sua média histórica, o que revela que em nível de setores as coisas estão algo caras, mas também dá para perceber quais são os setores que estão naturalmente mais caros, ou seja, aqui consumo discricionário, tecnologia, uh, o imobiliário, também aqui o uh, consumer staples, ok? No geral estão algo mais uh, caros, enquanto que há outros que como vês a cotar uh, 11 vezes os lucros, 17, 14.9, etc, ficam mais e ainda assim, o que é que vemos também aqui? Que há alguns setores em particular que oferecem uma maior rentabilidade de, em, em termos de recompra de ações, ou seja, empresas que nestes setores têm vindo a recomprar muito mais ações do que na sua média histórica, por exemplo aqui no setor dos materiais, 1.4% quando a média histórica era de 0.7%, setor financeiro 2.7% quando a média histórica é de 0.1%, isto é absolutamente impressionante, ok? O setor financeiro teve grandes, grandes ganhos em 2021, sobretudo pela recompra de ações e, e depois vemos que há aqui outros uh, setores que no geral, inclusive é por exemplo aqui o, o imobiliário que tem vindo a diluir cada vez mais o capital dos investidores, emitindo mais e mais ações, ok? Quando vês um valor negativo não é recompra de ações, é emissão de ações. E depois, em termos de rentabilidade de dividendo, o que é que nós vemos? Também há muitos setores que atualmente eh, estão a, a retornar menos do que a sua média histórica, mas temos, por exemplo, o setor da energia com um dividend yield de 4,1%, quanto a média histórica era 2,7%, e de resto temos todos os outros setores uh, com um dividend yield mais baixo do que a sua média histórica. E este para mim é das imagens mais bonitas em termos de, de retorno e de realidade do índice SP500, quando nós ouvimos os mídia constantemente adocrinar-nos a cabeça de que tudo vai cair e tudo vai ser um cataclismo, nós vemos que apesar de que a média a média de quedas dentro de um dado ano, ok? Dentro do ano 2000, dentro do ano 2015, dentro do ano 1995, etc. A média foi de 14%, na verdade os retornos anuais foram positivos em 32 de 42 anos, ou seja, na maior parte do tempo tivemos a ver índices a subir. E o que é que nós vemos é precisamente estas barras que estão uh, aqui para cima, acima do 0%, 26%, 15%, 17%, 26%, 15%, 12%, 27%, 26%, por aí fora, mostra-nos mesmo essa realidade. Na maior parte do tempo o índice esteve positivo no final do ano, apesar de que pelo meio, claro que houve quedas, por vezes até algo violentas de, de 20%, 30%, ou até mais, mas na realidade, no geral, o, o índice uh, a trazer retornos positivos, embora, claro, vai haver anos mais uh, negativos, como houve, por exemplo, aqui em 2018, em 2008, aqui no início do século XXI, mas na generalidade realmente anos muito positivos. Aqui uma imagem relacionada em parte com o imobiliário, mostrando que mesmo já após o pico da bolha imobiliária ali em 2007, já mais do que recuperamos todo o, o valor total das casas nos Estados Unidos, okay? o, o valor mais do que duplicou e também vemos que eh, o endividamento para as casas hoje em dia está menor do que estava ali né, durante... A bolha imobiliária e vemos, sobretudo, aqui que a, a, a, a balança, por isso os ativos, os ativos do, dos consumidores estão aqui distribuídos desta forma: 25% casas, 42% outros ativos financeiros, uma realidade também algo diferente do que acontecia há 20 anos atrás, bons indicadores para a economia no geral. Que se vêem também aqui onde o rácio de ativos financeiros nos Estados Unidos face ao, ao seu produto interno bruto está em máximos históricos dos últimos 70 anos, por isso nunca as, as pessoas tiveram tantos ativos financeiros como agora, nunca foi tão bom viver neste planeta, ok? Nunca houve antes uma oportunidade destas de realmente as pessoas terem mais liberdade financeira, acima de tudo do de, de, de, de um acesso democrático aos ativos financeiros, garante que os teus pais e os teus avós muito provavelmente viveram outra realidade. Aqui uma componente relacionada com a inflação, algo interessante de ver que, porque agora os mídias também se têm enchido de notícias sobre a inflação e os impactos que a inflação poderão ter não só no nosso consumo como também nos nossos investimentos, e qual é a realidade aqui? É que efetivamente estamos em valores eh, historicamente altos, valores que já não se viam aqui desde o início da década de 90, por isso 30 anos para encontrar um valor tão elevado de inflação, pelo menos nos Estados Unidos, que já supera os 6%, mas também vemos aqui outras realidades, é que nem sempre a inflação acompanha as recessões, ou seja, nestas barras assim, de aqui verticais podes ver os períodos de recessão umas maiores do que outras e a realidade é que há períodos de recessão em que a inflação está a subir durante a própria recessão, há períodos de recessão em que a inflação tende a cair, há períodos de recessão em que a inflação sobe e desce durante a recessão e há períodos como agora em é que a inflação está fora dos períodos de recessão. Por isso, como tu vês, há uma aleatoriedade total <risos> nestes eh, valores e, e não há muito por onde preocupar. E mesmo em termos globais o que é que nós notamos para a inflação é que ela tem vindo a subir um pouco por todo o mundo, claro que o mundo anda a dois pesos e duas medidas, nem todos sobem de forma igual, mas no geral nos países ditos mais desenvolvidos da América do Norte e da Europa a inflação está em alta, principalmente na América do Norte, na Europa vai estando mais ou menos controlada, mas ainda assim há países onde ela é bastante elevada, como em Espanha, por exemplo, valores que já não se viam também aqui desde a última grande crise em 2008, por isso vês aqui estes quadradinhos a vermelho que significam valores maiores de inflação, faço estes quadradinhos a azul que significam valores menores de inflação, quando por vezes ela pode até ser negativa, ou seja, podemos estar perante períodos de deflação como está a acontecer atualmente na Coreia, ok? Na Coreia do Sul temos um período de deflação, ainda assim nota-se aqui que há alguns países emergentes que eh, a inflação está mais controlada, mas há outros países emergentes, por exemplo no Brasil, onde a inflação não está assim tão controlada, porque quase 11% é assustador. Um claro sinal da inflação também tem a ver aqui com as mercadorias globais, temos aqui alguns exemplos e o que se nota é que a laranja, este lusango, a laranja nota o valor atual do preço das mercadorias e algumas delas estão mesmo perto dos seus máximos históricos. Por exemplo, aqui os metais industriais, quem trabalha na construção civil sabe isto perfeitamente porque viu os preços a duplicar, alguns em particular a triplicar ao longo de 2021, mesmo o metal do ouro aqui também em valores bastante elevados face à sua média histórica e os preços do gás... E da prata também, do próprio petróleo e em parte da agricultura, dos produtos agrícolas também acima da média, embora aqui os produtos agrícolas felizmente ainda não estão tão colados aos seus máximos históricos que poderiam eh, prejudicar-nos mesmo muito do ponto de vista do consumidor. De qualquer formas vemos aqui que o, o, a, inflação, a inflação tende a acompanhar eh, par a par, o valor dos, dos, das mercadorias, ok? Das commodities. Claro que a correlação nem sempre é perfeita, mas de uma forma global no longo prazo vê-se que o preço das mercadorias acaba por influenciar e acompanhar a valorização ou a desvalorização, o avanço ou recuo da inflação. Apesar de que, claro, há uma implicação de, das taxas de juros na inflação, e, e por isso os investidores têm vindo a ficar preocupados, e é motivo para estarmos preocupados se tens o teu dinheiro à ordem apenas estás a investir na poupança, se estás à espera de um milagre com o teu dinheiro parado no banco. Até porque esta é a dura realidade, a Azul vemos o, a rentabilidade nominal das obrigações de tesouro norte-americano, tidas como as mais seguras a nível global e, e a realidade é que em, em dezembro de 2021 estavam a render 1.51%, mas quando descontamos o valor da inflação, esta é a realidade aqui a cinzento e vemos que na verdade estamos a ter uma rentabilidade negativa. A rentabilidade real é negativa em 3.45%, ouviste bem? Se tens o dinheiro à ordem, esta é a tua realidade, não que não vivas nos Estados Unidos, esta é a tua dura realidade, face ao período de inflação que se está a viver um pouco por todo o mundo, não há obrigações de tesouro de Estados que consigam cobrir esse, esses valores de inflação, por isso na verdade estás a perder dinheiro, quando estás com o dinheiro na poupança. E com as projeções da própria Reserva Federal norte americana para o médio prazo, embora eles lhe chamem longo prazo, mas para mim três anos é no máximo médio prazo, mas enfim, vemos aqui uma realidade de projeções de subida das taxas de juros para 2022, 2023 já começarem aqui a chegar perto de 1% e ao longo de 2024 chegar até perto dos 2%. Ainda assim, valores que continuam baixos face à média histórica dos últimos 20 e tal anos, só tivemos eh, taxas de juros superiores aqui eh, a 5% durante a Grande Recessão, ou aquilo que o período, um período conturbado da história, e também ali no início do século XXI. Agora a realidade é esta, sempre que tenha, sempre nos últimos 20 anos pelo menos, quando tem havido uma crise, lá vem os bancos centrais a descer as taxas de juro para injetar liquidez no sistema para tentar salvar tudo e mais alguma coisa, a seguir sobe-se as taxas de juros nos períodos inflacionistas, nos períodos em que há crescimento da economia real e depois lá vem mais uma crise e desce as taxas de juros e isto é Arti manter artificialmente perto de zero para eh, beneficiar, para dar uma pujança às empresas, ao consumo, à, à construção imobiliária e a tudo o resto que possa beneficiar a economia. E por isso temos estes ciclos de altos e baixos nas taxas de juros, não é expectável que fique para sempre perto de zero, não é expectável também que eh, cada vez que haja uma crise as, as taxas de juros venham a zero, mas tem sido esta a realidade. Vamos a ver qual é agora a implicação para o futuro. E esta também é uma das duras realidades da Reserva Federal Norte-Americana, tal e qual como o Banco Central Europeu e outros bancos centrais pelo mundo fora, cada vez que houve uma crise financeira o nível de, de, de, de, um nível de ajudas foi cada vez substancialmente maior. Ok, aqui em 2008-2009 nota-se um triplo, praticamente triplicar do, dos ativos de, de, de, de, do da do balanço financeiro da Reserva Federal, com muito muitos empréstimos aqui, muito, muitas compras de obrigações de tesouro, principalmente desde aqui do ano 2011, 2012, e depois veio aqui. A crise a Covid no ano de 2020, que ainda desplotou mais a compra de ativos financeiros da, por parte da Reserva Federal norte-americana, que agora está perto dos 9 trilhões. Comparamos isto com o ano de 2008, quando ainda nem chegava a 1 trilhão, e já vemos que no espaço de, de 12, 14 anos, nós Fizemos, multiplicamos por nove vezes o, o balanço da Reserva Federal e o mesmo se passou um pouco por todo o mundo. Aqui um dado mais preocupante: sabendo que nós teremos que pagar tudo isto, ok? Salva -se o seu sistema um ano, mas no outro ano teremos que pagar tudo isto. Sim, nós, eu e tu e todos os outros consumidores, ok? Mais uma imagem que nos mostra que os bancos centrais no geral estão em uníssono na compra de ativos, de diminuição de compra de ativos quando há mais alguma pujança na economia como aconteceu de 2017 a 2020, 2020 com a crise sanitária que se teve de repente boom! traz aqui para, para cima a compra de ativos e agora com a recuperação económica é possível ou é expectável que esta compra de ativos venha a diminuir, embora já sabemos que se vier a acontecer uma outra crise nos próximos anos é muito provável vermos novamente esta, esta, este boom a, a acontecer aqui para a frente. Para o bem ou para o mal temos neste momento os Estados Unidos a ser responsável por 61% da de, de toda a capitalização bolsista a nível global, em, em segundo lugar temos a Europa e, em terceiro lugar, os mercados emergentes, mas os Estados Unidos a representar a maior fatia de todas nos mercados financeiros, sem dúvida alguma. E depois, mesmo em termos de representação de setores cíclicos e tecnológicos, o que é que nós vemos, por exemplo, nos, nos países em vias de desenvolvimento, realmente os setores cíclicos têm um peso enorme, enquanto o que nos, nos países mais envolvidos, sobretudo no, no, no norte da América e da Ásia, o setor tecnológico representa uma fatia considerável de, de, todos, de todos os setores, todo o índice. E a realidade é que vai haver uns anos em que são os Estados Unidos a, a ter performance absolutamente excepcionais face... Aos mercados emergentes, e vai haver outros anos em que são os mercados emergentes a terem uma alta performance uma performance melhor, um desempenho superior aos Estados Unidos, representado aqui a roxo. A realidade é que nós não sabemos o que vai acontecer daqui para a frente, De 2022 até 2030 pode revelar outra realidade, e por isso é que é necessário irmos ajustando os portfólios e irmos diversificando, como estou sempre a dizer também por geografias, porque se realmente os últimos 15 anos revelaram esta realidade, ou os últimos 14 anos revelaram esta realidade para os Estados Unidos, nós não sabemos se os próximos 14 anos não revelam uma realidade para uma alta performance aqui dos mercados emergentes. Nunca ninguém sabe o futuro, pelo menos até hoje nunca ninguém me provou que saiba o futuro. Agora a realidade é que estamos em níveis historicamente a demonstrarmos que historicamente o, o, o mercado internacional está mais barato do que o SP500, ou seja, enquanto que meio mundo está, continua a comprar ações nos Estados Unidos que de uma forma global estão caras, apesar de que já vimos que há descontos lá, claro que sim, mas de uma forma global estão caros, enquanto que os mercados internacionais oferecem uma oportunidade como já não existia há 22 anos. Ou seja, estamos aqui, é absolutamente impressionante ver que o desconto dos mercados internacionais face ao dos Estados Unidos está em quase 33%. O visto bem é um desconto historicamente elevadíssimo, ok? E uh, essa realidade também se vê aqui pelo dividend yield, pela rentabilidade de dividendo, uh, nos mercados internacionais, aqui 1.6%. E para mim esta uma vez mais é dos gráficos mais ilustrativos que está aqui neste documento, é uma das imagens que melhor mostra a realidade. Atualmente nós temos nos Estados Unidos um price to earnings de 21.2 vezes quando a média histórica era 16.8 e repara aqui, mercados emergentes perto da média histórica, 12.2, 11.8 vezes a média histórica, mas para mim o mais impressionante de todos que estou a dizer ao longo de, de, do último ano é que a China está a oferecer oportunidades. to earnings atualmente em 11.7 vezes, quando a média histórica é de 12.3 vezes, nota-se aqui qual é realmente uh, o mercado que está mais barato em termos uh, globais China, Japão também 14.7 vezes quando a média histórica está nos 19.7, mas temos que considerar também uh, que eu, aqui o rebentamento de uma bolha no, no fim da década de 80, mas ok, isto também é para os últimos 25 anos, por isso está ajustado à realidade e, e a verdade é que os mercados emergentes asiáticos principalmente estão a oferecer oportunidades que os mercados mais desenvolvidos não estão e principalmente os Estados Unidos claramente estão muito mais caros. Para os investidores que têm cada vez mais preocupações em termos ambientais e sustentabilidade ambiental o que é que nós vemos aqui, o, o mundo está realmente a, a ir numa, numa demanda pela procura pela, pela diminuição das emissões de dióxido de carbono e pelo maior contributo para a sustentabilidade do planeta, vemos principalmente que Estados Unidos e Europa estão na vanguarda desse, desse avanço tecnológico para eh, diminuir as emissões de dióxido de carbono, a China vai demorar um bocadão mais, mas de qualquer das formas estes são os objetivos é, que passam também por aumentar largamente o uso de renováveis, principalmente da década de 30 para a frente, enquanto que o uso de outros combustíveis, de outro tipo de energias, no caso combustíveis fósseis, tenderá a diminuir drasticamente principalmente a partir da década 30-40. E a verdade é que os investimentos a nível global têm sido cada vez maiores em energias renováveis, vê-se isso principalmente a última década trouxe um grande, grande avanço, agora as coisas estão a estabilizar em termos de, de avanços de energias renováveis, ainda assim o que é que se nota? Nota-se um, uma componente uh, nuclear a ganhar peso na, naquilo que é o, o, os, custos, okay, os custos de produção destas energias. Por isso uma adoção sobretudo na parte solar e na energia solar e energia eólica, mas também o nuclear a ganhar força daqui para a frente. E aqui o crescimento para a China, muito, muito à base do consumo, já vemos claro que houve aqui algum, algum boost no, nos investimentos aqui no início de 2021 para ajudar a economia a recuperar deste anos horrível de 2020, mas ainda assim o consumo é aquilo que representa a maior fatia no produto interno bruto da China e também vemos que de uma forma geral os estímulos monetários estão em, em mínimos históricos face uh, aos últimos uh, 12, 13, 14 anos. Uma tendência que talvez não fique assim para sempre, porque poderemos estar a falar nos próximos tempos de um avançar, de, de um evoluir de, dos estímulos financeiros, estímulos monetários para ajudar a economia a recuperar, se a China assim considerar que isso é preciso, ou seja, se vir de repente que uh, estas questões aqui que o consumo diminui e que as exportações diminuem, podemos esperar uh, muito provavelmente, mas claro, uma vez mais, nunca ninguém sabe o futuro, mas muito provavelmente poderemos esperar um maior estímulo monetário. E apesar do que muitos possam pensar de que o índice está extremamente caro, uma vez mais, há aquilo que levou à bolha de Autocom no fim da década de 90, porque já se muitas, muitas vezes esta comparação, a realidade é esta, uh, temos quase 6 mil empresas listadas nos Estados Unidos na, na atualidade, mas repara como no fim da década de 90 foram quase 8 mil, ou passou até ligeiramente de 8 mil. Depois, claro, diminuiu drasticamente, as pessoas acabam por viver durante muitos anos as quedas que tiveram, os prejuízos que tiveram e, e houve menos empresas listadas nos Estados Unidos, qualquer das formas 6 mil atualmente as coisas estão a ir bem e vemos que ainda há uma grande porcentagem de tecnológicas, principalmente que está privada. Okay? Ou seja, que tem hipótese de vir a público, de fazer as suas ofertas públicas iniciais, para todos os efeitos, o que nós vemos é que uh, atualmente o tamanho, ou seja, a capitalização bolsista com que as empresas entram nos mercados é bem superior àquilo que era em décadas anteriores, ok? Quer seja na década de 80, quer seja na década de 90, quer, uh, uh, quer seja já ali no final mesmo, mesmo da década de 90 durante a bolha de com a realidade é que hoje em dia eh, as empresas que estão a entrar no mercado de novo têm uma média de idade bem superior aos outros anos, às outras décadas, por isso há aqui uma média de 11 anos antes de entrarem no mercado, antes de serem públicas, ok? E depois, então, o tamanho, o tamanho a ser bem, bem, bem superior face às, às outras décadas. E esta para mim é das melhores imagens de todo este documento, por isso quero-te dar os parabéns se chegaste até aqui porque estás a, agora a ver uma das imagens mais interessantes do documento, tchau agora, se chegaste até aqui diz-me aí nos comentários, ok? Diz aí, hashtag eu chego até ao fim… Okay? esta é que eu chego até ao fim, é muito importante ver que estás a ver estes vídeos até ao final e, e a incorporar todo este conhecimento, e porque é que para mim esta é das imagens mais interessantes do guia da JP Morgan, porque nos mostra que tipo de classe de ativos é que teve a melhor performance num dado ano, e em 2021 os REIT, Real Estate Investment Trust, de que eu já falei várias vezes, vou deixar os links aqui em baixo também, para depois tu, tu veres como analisar REITs, é, o que é que deve estar atento, que okay? é completamente gratuito, conteúdo de valor completamente gratuito para ti, e de qualquer forma o que é que vemos aqui, os REITs em 2021 retornaram 41.3%, foi a melhor classe de ativos e esmagou completamente a média de todos os outros, mas também o próprio índice SP500, okay? 41%, pensa nisso, Eu, ao longo de 2020 já estava a dizer às pessoas os REITs estão muito baratos, na, naquela altura estavam mesmo muito baratos, alguns caíram a valores uh, estupidamente baratos, okay? e por isso 2021 foi um ano Absolutamente excepcional para os REITs depois de uma queda uh, tremenda em 2020. De qualquer das formas, o que se nota é que os REITs, no longo prazo, tendem a ter umas boas performances. Por exemplo, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015 e 2021 foram os melhores anos, mas mesmo aqui em 2019, 2018, os REITs tiveram boas performance, também em 2009, acima do resto dos ativos. Qualquer das formas, para um bocadinho nesta imagem, observa o que é que num dado ano acaba por ter melhores performance e observa também como por vezes vai haver outros ativos que podem estar a, a retornar menos, ok? Como por exemplo as ações dos mercados emergentes em 2021 foi negativa, mas de repente num ano seguinte podemos estar a falar de retornos absolutamente excepcionais para a classe de ativos que um ano antes esteve a ser prejudicada, ok? Vê isso e vê também como de uma forma geral... Ter dinheiro em cash, por isso dinheiro na mão, e também investir em commodities, em mercadorias, de uma forma global tem trazido poucos retornos e por vezes até negativos, ou seja, uh, no espaço de 15 anos quem esteve a investir em commodities teve um retorno negativo, pois é, é muito difícil antecipar os ciclos, e mesmo quem esteve em cash, em dinheiro, pouco a pouco avançou. E mais uma imagem absolutamente fenomenal, uma das minhas mais preferidas, aqui no, no guia para os mercados da JP Morgan, que nos mostra o okay, Que infelizmente o investidor médio ganhou menos, okay, nas últimas duas décadas, houve bem, ganhou menos do que o próprio mercado, do que o SP500. Enquanto o SP500 trouxe em média 7,5% de 2001 a 2020 o investidor médio trouxe apenas para casa 2.9%, ficando ligeiramente acima da inflação. E porquê? E porquê que o investidor médio só, só trouxe isto para casa? Porque não aguenta com os altos e baixos das ações no curto prazo. Repara que no curto prazo tudo pode acontecer, no espaço de um ano nós podemos estar a falar de ações a desvalorizar 39% ou a subir 47%. Mas o que é que nós vemos é que à medida que os anos vão passando, e por isso o meu foco sempre, constantemente, tu sempre a dizer-te foco no longo prazo, a realidade é que é muito mais difícil tu perderes dinheiro no longo prazo. Repara, ao fim de 5 anos, em média uh, perder 3%, e a valorização para cima ser nos 28%. 10 anos menos 1%, valorização para cima 19%. Mas repara como num período de 20 anos, isto sim, é longo prazo, ok? No período de 20 anos é praticamente impossível tu perderes dinheiro, ok? As ações trouxeram 6%, assim mínimos e mínimos 17% em valores mais elevados. A realidade é que a maior parte dos investidores encontra-se neste campo aqui que não aguenta com as oscilações para cima e para baixo, principalmente as oscilações para baixo no curto prazo, entra em pânico, vende tudo e depois a realidade é esta, acaba por ir comprar só quando as coisas melhorarem, pois é. Só quando as coisas melhorarem, já os índices subiram, já as ações subiram e já perdeste o comboio. Por isso, muito cuidado com isso, até porque eu gostava de te ver mais por este lado, com rentabilidades aqui acima do próprio mercado. Já agora, quais foram os ativos que retornaram mais do que o próprio mercado? Então aqui uh, há yield, okay, uh, empresas de pequena capitalização bolsista, empresas dos mercados emergentes, ok? E sobretudo os REITs Real Estate Investment Trust, a retornar cerca de 10% ao ano, ao fim de 20 anos, o que é absolutamente impressionante. Por isso tenta ao máximo vir para aqui, para este lado de esquerdo, foco no longo prazo, foco em construir um património para ti que é válido para ti, não é para os teus amigos, não é para os teus colegas de trabalho, não é para a tua família, não é para aqueles críticos que vão estar na neta a dizer ah mas tu devias ter investido nisto e não naquilo, ah meu Deus que, que desgraçado, não deverias estás a perder dinheiro no curto prazo, pois estás. Mas tens que estar focado na tua reforma, ok? A tua reforma lá para a frente, por isso vem para este lado até porque eu garanto-te que se estiveres do lado dos grandes, grandes investidores, vais agradecer-me, mais tarde, daqui a 20 anos, provavelmente estás-me a mandar uma mensagem a agradecer tudo aquilo que que te trouxe hoje e hoje eu queria te trazer, hoje em particular, queria trazer este fantástico guia para os mercados da JP Morgan, que espero que te tenham elucidado, espero que te tenham contribuído imenso para poderes investir melhor, para perceber onde é que estão os potenciais ganhos no curto, médio e longo prazo, principalmente no longo prazo e, e que tires daqui muito boas oportunidades, acima de tudo muitas boas aprendizagens para evitares cometer erros no dos mercados acionistas e valorizares muito mais o teu património consistentemente ao longo dos anos, ok? Até porque ter investimentos consistentemente lucrativos não é fácil, ninguém disse que era fácil, mas eu acredito que é possível para ti, por isso vamos a isso, umas saudações lucrativas, uns excelentes investimentos e que 2022 seja absolutamente fantástico para ti. Tchau, tchau!